Agora, sejam muito bem-vindos ao primeiro Corote com Alvinho dessa temporada. <risos> não, você que achou que ele não ia aparecer aqui é, sair, no auge dos seus 23 anos de Itajubá, Minas Gerais, finalista da temporada de Serra Leoa com zero votos. Cadê você, Anjo? Você sumiu. E, amigo, você sumiu. Apareceu Aí. de novo a Margarida. Finalista de Serra leo com zero votos e em baile foi o sétimo eliminado na tribo Batur. Seja bem-vindo anjo, Gustavo. Achei que não ia mais te ver por aqui. Ah, amigo, tive que aparecer, né? Infelizmente. Fazer o quê? Infelizmente? Você não está feliz de me ver depois de todo esse tempo? Não, pra... não estou feliz de te ver. Eu não queria estar aqui, eu queria estar lá na Merge, tá? Mas... <risos> Infelizmente, não quiseram eliminar o Júlio antes de mim. Gente, já completou mais tempo que o Gustavo falou comigo do que ele falou em Serra. <risos> que mentira! Eu fui super social com você lá. Brincadeira, gente, só... a gente não conversava direitinho. Foi legal. Anjos, então antes da gente começar esse papo, que vai ser muito engraçado, eu tenho certeza, já vai é, adicionando o, o, o canal aí, vai curtindo o vídeo, ativa o sininho para você não perder os próximos. Bom, vocês devem ter percebido que eu estou em cenário novo, eu estou aqui do lado do meu roteador tentando resolver os problemas de internet, olha que maravilha, espero que não trave essa entrevista. Amor, então vamos lá, vamos recuperar um pouquinho da sua trajetória, desde que você saiu do jogo, né? É, você então foi invertido com a Ana Raquel e aí o mundo é, caiu na sua cabeça, né, amigo? Você tropeçou primeiro no vulcão, Ai, meu... depois você estava lá apresentando corote para o povo balinês, aí depois você teve alguns problemas com a polícia, foi visto caído bêbado, e os transeuntos disseram que você estava, você tinha perdido a memória, não estava lembrando quem você é mais. Como é que foi essa história? Você já lembrou de quem então, você é? amigo, o que acontece? Quando a gente bebe, a gente faz merda, né? Aí eu caguei o pau, bati nos outros, transei com outros. <risos> Aproveitou o bali, né, amigo? Ficou Aproveitei o bali, né? infelizmente tive que ir embora, fazer o quê? Fui deportada. E agora eu tô aqui. Realmente. Ah, não, agora falando sério, explica para as pessoas, porque nós estamos gravando chá só, só hoje. É, gente, é porque assim, eu estava sem internet, né, ainda estou, na verdade, vim roubar a internet aqui na casa do meu amigo, estou aqui de furto na rata do Wi-Fi e vim aqui gravar para vocês, porque no 3G não dá para gravar, né, eu tentei gravar no Messenger, tentei gravar no <risos> WhatsApp. Oi, gente, o Gustavo fica muito... Tendo uma cara de dinossauro nele, eu não aguentava. Eu amei, eu queria tanto gravar no message pra gravar com aquele dinossauro. Nossa. Gente, eu tentava gravar com esse menino, aí ele botava uma cara de dinossauro. Não conseguia gravar aquilo a Gente, era muito legal. Olha, eu vou começar, Gustavo, te dando uma oportunidade que muitas pessoas gostariam de ter na vida e não tem que é uma segunda chance. Então eu vou ler para você as perguntas que foram feitas no júri de Serra Leo, para que você finalmente possa... Finalmente dá uma satisfação para as pessoas, né, amigo? Mentira, Voltei para Serra Leo, aquele inferno, não... Ai, é amigo, não fala assim. Foi onde a gente se conheceu, onde essa relação... Não, bem. realmente... Foi onde eu fiquei no bórum, fui cagado, mas pelo menos lá eu consegui, né? Chegar na final, não saímos ah, certo. Foi pra final, amor. E você foi lá, né? Não, não levou Fui volta. lá, ah, caguei ah. na final, não caguei na pré-merge. É, vamos lá. <risos> vamos falar então de, de Bali. É, amor, você ganhou imunidade individual em Serra se eu não tô enganado, não ganhou? Nossa, foi fui muito bem, gente. Olha o outro nível, né? E aí, eu aí o talento lá. E aí a Le Song, que era a tribo da Serra Leoa, era a tribo é, mais fraca nas provas. A, a, primeiro, eu queria saber isso. Vocês eram fracos mesmo em prova ou vocês estavam fazendo cena? Assim? A gente que... é fraco mesmo. Na verdade, o que aconteceu, amigo? Em Serra Leoa, a gente fazia as provas em chamada. <risos> era super uma família feliz ali naquela... Naquela temporada, sabe? A gente entrava na chamada, fazia aquela provinha, todo mundo junto, assim, entendeu? para ganhar uma ganhar uma, uma imunidade individual e vocês não conseguiram. Aqui ninguém fazia chamada, ninguém me ajudava, então eu fiquei cagado. E eu aí... ano para as pessoas que não acompanharam o Serra Leão, ele falou vocês porque nós estávamos em alianças rivais. E aí eles ficavam tentando me tombar e aí acabaram conseguindo, né? <risos> conseguindo se tombar e depois eu fui tombado e aí... Caguei Adorei. quero é, você ter vindo o meu lado. lá de roupa suja, ao vivasso, entendeu? Que é isso aí. <risos> pra isso que a gente vem. Mas não, aí mas... é que a gente não criava chamada, que a gente ia tudo sozinho e amigos são sou um terror em prova. Lá não, eu ia tá, bem porque tinha o um sardinha na chamada ajudando, entendeu? Aí a gente eleva nosso nível. Mas aqui... Ah, mas o que que aconteceu? Serra Leo era muito fraca nas provas da, da primeira fase, né? A tribo Lezong. E você conseguia ser mais fraco ainda que toda a trip? Você foi pra todas os CTs, né? <risos> fui. Fui pra todos os CTs até sair. O que que aconteceu, amor? Por que que você tava tão mal nas provas, assim? Tipo, tô falando das Amigo, Assim, eu não sei se era porque eu fazia a prova no 3G ou se é porque eu sou ruim mesmo. Eu acho que é um pouco dos dois, sabe? Mas mais porque eu sou ruim. Porque primeiro que eu sou horrível em puzzle. Esse aí... <risos> A única coisa que eu pensei que ia ser bom, que ia ser é aquela primeira prova lá de contar os, os negocinhos que eu ganhei de sardinha na final, ah. eu flopei lindamente. Então, depois que eu flopei aquela, eu falei, vou perder tudo. Treinei para flow que nem um desgraçado na primeira, na primeira, é. no primeiro nível lá, não teve flow, depois teve nonogram que eu sou péssimo, depois teve o quê? Que mais prova que teve? Prova de foto, que eu não achei nada naquelas provas de foto horríveis, Achei que as coisas mais fáceis, eu ganhei a doidada, mas não consegui nada no, na, na, na praia. Foi igual e na, em Serra Leo, Eu não consegui nada também na mina, não consegui nada na praia. Ai, amigo, que tristeza. Meu jogo Bom, foi só ladeira abaixo. Amor, parece você, parece que você tem uma quedinha por, por recordes, né? Assim, por, por unanimidade, né? Enquanto em Serra Leó você não teve nenhum voto, né? Só chegou até o final sem voto e não teve nenhum voto na final também. Aqui, você foi a simplesmente todos os CTs que existiram no jogo até a sua eliminação. Tá vendo? Nada fácil, né? É, como, que, como que você acha que isso afetou o seu jogo, assim? Como que, que você acha que... É, como que você acha que esse elemento foi no, no seu jogo, assim? Então, né? Como que eu posso dizer? Se eu já sou um flopado e, tipo, eu tava sendo praticamente arrastado naquelas, naquele CT, porque, assim, a maioria do CT, quem foi que saiu era a gente que tinha um socialzinho ruim, que foi a Dani primeiro, a Dani não, Cris, a Dani, aí teve o Fernando que teve aquele surto, a gente quase jogou junto ainda, mas aí eu preferi não jogar porque o menino surtou e ele, se eu jogasse junto com ele, ele ia me queimar, né? Então, para ele também foi bem fácil eliminar, o pessoal já foi pro CT querendo tirar ele. Depois dele, quem que foi, gente? Ajuda que minha memória é ruim. Depois do Fernando já teve a primeira. Swap, primeira... né? Então, aí teve a primeira swap. Aí. Aí que começou meu jogo despencar. Porque esses daí, primeiros, era tudo meio que unânime. Aí a gente foi para esse swap e tinha a Stephanie na tribo, que a gente estava bem juntinho, sabe? Só que também tinha Ana Raquel e Jaque, que a gente também estava bem juntinho. E aí eu comecei a, a conversar com elas, e Samuel, a gente queria, eu, pelo menos eu, da minha parte, queria jogar com o Samuel, né? Pelo jeito, Samuel queria me trair, mas aí ele fala por ele. Aí eu queria muito jogar com o Samuel, e aí eu fui falar com o Samuel que eu queria jogar com ele, e aí ele, falou, ele deu o nome da Ana Raquel a gente jogar junto. E aí eu não sabia que ele era perto da ele era próximo da Stephanie, porque, aí eu falei, ah ele é Coreias, eu vou falar o nome da Jaque para ele, para ele se sentir mais... É... esqueci a palavra, menino. Ah. Confortável. Para se sentir mais confortável. Aí eu falei o nome da Jaque. E aí, tipo, a gente combinou de formar uma aliança eu, ele, Ana e Jaque. E Samuel falou assim. <risos> Samuel falou, olha, não sei se eu vou aceitar, amanhã eu penso. Eu falei, pronto. Então, bora. Aí, a gente sur... aí eu surtei, fui falar com o Sardinha. Eu, o Sardinha e Jaque e Ana também já tinham uma aliança, nós três. Aí juntou nas cinco e eliminou Samuel. Já que flipou, o Sardinha flipou eliminando Samuel. Aí ficou Stephanie e Júlio no bórum. E eu queria muito salvar a Stephanie, porque eu não tinha nenhum social com o Júlio. E eu já tinha falado que eu queria que Júlio saísse. E aí eu comecei a falar para o pessoal que eu queria que Júlio saísse. E aí a Stephanie foi falar para Ana que ela me protegeu no CT passado e falou o nome da Ana. <risos> Aí a Ana surtou e achou que eu ia flipar pra, com a Stephanie num possível mais pra frente. né? Então eles decidiram eliminar a Stephanie. Nossa, ele... amigo. as pessoas cogitaram pensar que você seria capaz de flipar? Não consigo. Como tá pensaram isso? Eu também não entendi, gente. Eu, sou, eu tava sendo super leal nesse jogo. Aí, é. eliminar a Stephanie eu falei, tô fudido. Porque já, já, já eliminaram a pessoa com que eu era próximo, já sabiam que eu pretendia... Eu não, eu não pretendia flipar, mas eu pretendi um pouco, talvez, se eu conseguisse chegar um país para frente com é a Stephanie. Aí saiu a Stephanie, aí acontece uma swap, eu caí junto com o Júlio de novo, aquele menino que não conseguia eliminar, eu caí com ele de novo. Eu falei, pronto. Conversei com a Bia, ela falou que Júlio Steph, e, e, e Jack tinham conversado, e Jack estava puta comigo. Eu falei, acabou minha vida. Hum. E aí foi essa minha despencada do de CTs. Tá, mas olha só, antes disso eu queria perguntar uma coisa para você, que eu acho que você é a melhor pessoa para responder, porque você participou de todos os CTs da, da primeira fase. É, a, a, a eliminação das pessoas nessa primeira fase era, foi, foi uma coisa fácil, tinha muita interferência de quem estava fora do CT querendo definir ídolo, querendo definir é, quem era o eliminado, ou era uma coisa que era mais as pessoas do CT mesmo que, que conversavam e decidiam? Assim, as eliminações. Foi mais, pelo menos a fase individual, foi mais do, do CT, pelo que eu achei. Porque, por mais que eles falem que as pessoas de fora é, influenciaram, tipo, não nem precisavam, porque já era escolha nossa mesmo. Eliminar a Cris e Dani. Dani, antes mesmo de começar o CT, já tinha o nome dela rodando para ser eliminada. Sim. No, no primeiro CT. Só que aí ela ganhou de novo, deu aquele negócio de voltar ela ganhou e a gente teve que trocar. E aí, Fernando, depois que ele foi para o CT e surtou na eliminação da Dani, que ele falou meu nome para ser eliminado, para ser votado, falou o nome da Ana Raquel. Então, para mim também já queria que ele fosse eliminado. Então, eu não acho que teve tanta influência assim de gente de fora. Sim. Agora, dos ídolos até pode ter tido tipo, ter aquelas coisas de pessoas de grupinhos fechados e aí escolher ídolos para as pessoas. Mas, é, olha só, então, quer dizer, você no primeiro momento, quando você caiu na Swap, você se sentiu é, confortável pelo que você me falou. E aí, é. você, e aí quando o Samuel te, te falou que ia pensar na aliança que você estava propondo, que você, que você, tipo, percebeu que poderia, as coisas poderiam dar errado. Isso. Aí Bruna falou comigo, para conversar com a Jaque, que a Jaque pretende jogar comigo, né? E aí a Jaque veio me procurar, falando que pretendia flipar, porque não queria eliminar nem eu, nem Ana Raquel. Aí eu achei maravilhoso, eu falei, amiga, vamos lá, bora lá. Aí ela flipou e a gente foi no Samuel. Tá, mas então, aí a Jaque, ela votou com vocês é, para eliminar o Samuel, foi aquele CT polêmico, o primeiro CT que teve divisão de votos do jogo, e depois, quer dizer, depois... Você, por que que você falou que a Jaque ficou puta com você, mas por que motivo assim, tinha, o que que aconteceu? Então, porque é, eu não sei se é real isso, porque a Bia que ela cobra, às vezes é um pouco mentirosa. Te amo, Bia. Mas, é, tipo, eu tava conversando com o Bia sobre... eu tava mexendo bem ruimzinho na tribo depois da suep, lá que com, com o Júlio, que ficou eu, Ana Raquel e Jaque, praticamente, e ainda descobri que Jaque nem tava com a gente. Aí eu tava conversando com o Bia e ela me disse que o Júlio tinha um visitante maligno e que o Júlio tinha conversado com a Jaque sobre o visitante maligno, que ele contou para ela que ele tinha um visitante maligno e que tinha falado sobre a Jaque também, sobre o meu possível F2 com a Stephanie. Que eu queria proteger a Stephanie. E aí a Jaque ficou puta com isso. Não sei se ela pensava que eu, tinha, eu não pus prioridade para ela e que ela não se sentia prioridade para mim. E aí ela ficou puta com isso e eu acho que resolveu me eliminar. E ela conseguiu fazer o quê? Então você acha que, tipo assim, a Jaque não, não ficou encurralada nesse momento? Você tá? acha que foi uma decisão não, mesmo? Não. Ela, tipo, ela teria como não te eliminar se ela quisesse? Eu acho que sim. Eu acho que a Jaque, ela tá super bem posicionada no jogo, na real. Tipo, o pessoal acha que ela tá meio perdida bottom ali, mas eu não acho que ela é bottom, não. Ah, mas eu acho que muita coisa já mudou, né, Anjo? Você, depois que você saiu. É, sair, é. é verdade. Teve é, é, tipo, é falei, foi... ela não era embora ou não. É, porque, tipo assim, ela, ela tava muito exposta naquele momento, né? Todo, todo CT ela era citada, todo CT alguém fazia. Falava, falava dela por algum motivo, mas eu acho que também ela acabou conseguindo se posicionar bem e, e tá no jogo até agora, né? É... Amigo, você saiu antes ou depois da Ana? Antes. Ana voltou comigo, tadinha. Nossa Senhora! Então, porque, que amor, mas, Ana. No CT do. É verdade. <risos> tinha, a, a, a minha dúvida era essa. Porque no CT que vocês votaram no, no Samuel, o voto foi na Ana. Né? O voto da. da o voto da, do, da, que, da minoria. E aí, por que, que você acha que depois te eliminaram antes da Ana? Porque eu cheguei tacando alvo no Júlio na tribo. <risos> Gente, eu cheguei jogando tudo que eu podia pra cima dele. Foi esse meu erro. Ah, que maravilha. Entendeu? Maravilha. Já, já os diários dois estão machazinho comigo. É. Cheguei ali, ó. Taquei tudo pra cima dele. Foi Julho, Julho, Julho, Julho, Julho. E infelizmente não deu. Tentei vender a história dele com F2 com Sardinha. Aí deu tudo errado. Tipo, eu percebi que a Bia também é, tinha mais prioridade no Julho do que em mim. Porque eu tava conversando com o Bia. Ela disse que ela não queria botar em julho. E aí, na hora que ela falou isso, eu fiquei tipo, ai, gente, eu não vou dar o nome da Ana Raquel, que é a única pessoa que estava comigo. Se eu vou dar o nome dela, com que credibilidade que eu ia ficar depois? Jaque, então, nem se conta. Não podia nem dar o nome da menina. Eu falava com, eu falava com o Adriano, ele falava que que tinha uma boa relação com o Jaque, e todo mundo falava que, não, que parecia que ela não queria jogar com eles, então... Só que eu não queria dar o nome da Ana, porque ela, ela era a única que estava comigo de verdade ali. E, e se ela saísse, eu ia ser o próximo também, então não ia ter muita diferença. Ah, mas aí podia, sei lá, vir uma, uma outra swap, alguma coisa, alguma mistura aí, alguma, alguma coisa para te ajudar. Mas enfim, acabou que você saiu antes dela. Você continua acompanhando o jogo ou, ou você deu uma desligada? Eu dei uma desligada depois da treta que teve lá, eu fiquei meio... Hum, qual treta? Ah, que a Samira quitou e essas coisas. Ah, ah, eu ah, parei. Essa, a Samira quitou, mas a Samira quitou ontem, eu acho. É, eu parei, mas eu tenho acompanhado. Até por causa da floperosa, né? A gente fica sempre fazendo um bolão de quem vai Ai, sair. Não, como é que você parou de acompanhar o negócio? Isso foi ontem. Amigo, Foi ontem. É, ué, é, não aconteceu não, nada. Eu não estou acompanhando. Haha! É. Ha. Não aconteceu nada depois que... <risos> E o que, que você tá achando, amor? Tá, tá, tá preso? Você tá, tá achando que as coisas estão caminhando de uma forma previsível? Eu fiquei surpreso que a Nayara saiu, né? Tipo, ela tomou um blind ali bonito e saiu, tadinha. Foi bombástico. E... Né? É, porque assim, ela com a Bia, pelo menos quando eu tava ali, as duas estavam juntas, né? Elas estavam jogando juntas. Aí eu imaginei que elas iam continuar jogando juntas até a merge pra uma meio que usar de escudo a disco da outra, né? Mas eu acho que elas tentaram, amigo. Acho que não foi. elas não votaram uma na outra, não. É, elas não votaram uma na outra, né? É porque no a dia B... que a Nayara foi eliminada, é... a Bia foi dormir. A Bia, é, deixou... Bia... Bia votou sozinha no Sardinha. A Nayara, parece que era para era o Sardinha sair nesse CT, né? Pelo que eu entendi. Só é, que aí a Adriana traiu elas. É, é, o que, é o que as pessoas estão falando, mas vai saber, né? É. E o que, quais são as suas expectativas, quem você acha que tá bem, quem você acha que vai bombar, quem você acha que tem que tomar cuidado Do ah, ainda tá... Peraí, deixa eu lembrar quem tá no jogo é, A galera é vindo no jogo Nossa, é. amigo, você faz uma pergunta que eu... Olha, Raflen eu acho que tá bem ah. Deixa eu ver quem mais Otávio Ai, morde meu pé não, cachorro é... <risos> Mariana Isa também acho que tá bem. Quem mais que tá no jogo, gente? Peraí, tá abrindo... Léo, gente, Léo. Aquela pessoa que nem aparece, mas é uma pessoa que eu super ia jogar alvo se eu tivesse na Merge. <risos> Por quê? Uai, porque quem que gosta de jogar com gente quieta? Eu não gosto de jogar com gente quieta, porque eu nunca sei o que a pessoa tá fazendo. Aí tem Sardinho já, que também tem Sérgio, e árvore. E Argo, acho que tá bem também. Entendi. Cérvulo, ai, Cérvulo, eu não sei, ele me enganou tão bonito. A única pessoa que eu acreditei eu lá. Gente, por que Cérvulo, fez isso comigo, cara? Ah, bom, então vamos distribuir as suas estrelinhas. Você tem 23 estrelinhas e você vai distribuir para todo mundo que tava na sua tribo é, quando você ainda tá no jogo. Na hora do Alvinho, vai ser só com quem ainda tá no jogo, mas agora nas estrelinhas... Você vai distribuir. Então, o esquema é, você vai dar até cinco estrelinhas para cada pessoa e depois você comenta, se quiser. Adriano. Adriano? Ai, ah, isso é tão difícil, né? Eu pensei antes, eu falei para você, mas, nossa... Vou dar duas. Ah, Ana Ana Raquel. Ah, Ana, não vou dar cinco, porque ela é uma fofa. Foi meu, F... foi meu F2, né, depois ali no Na... Na desmoronação daquela tribo, no flop total. É. Então... Oi? Tá Você tá me ouvindo agora? Gente, Ana Raquel, é muito engraçado jogar com ela, porque ela surta, eu surto, a gente surta junto, é muito bonito. E aí eu liguei pra ela, eu fui ligar pra ela, a gente foi contar, eu fui contar as coisas pra ela e ela não fala nada. Eu ficava contando as coisas pra ela, ela ficava assim, ó, aham, uh -huh, hum, e eu ficava na minha cabeça, meu Deus, eu tô sendo traído, <risos> eu tô contando as coisas pra ela e eu tô sendo traído, ô oh, Jesus, no fim ah, não é. tava, tadinho. Tá, vamos lá, então até agora, duas para Adriano, cinco para Ana Raquel, e Bia? Bia? Bia eu vou dar uma, porque ela é uma cobra, me traiu, e é isso, só isso que eu preciso falar, beijo Bia. <risos> Cinco, sete, oito. Ja Jaque. já que eu vou dar... Quatro. Porque na hora que eu saí, ela parecia que não estava, né? Ali, mas aí ela estava bem posicionada, conseguiu esconder bem até. Muito Apesar muito. que já esperava, né? Porque a gente fez um grupo de aliança, Assim que chegou na tribo. Foi eu, Jaque, Sérvulo, Adriano e Ana Raquel. Só falava eu e Ana Raquel no grupo, praticamente. <risos> era um grupo que era um silêncio que, nossa senhora, Jesus, o flop. Ficava eu e Ana Raquel, ainda a gente ainda brincava. Será que você soubram? E no final era mesmo. <risos> Coitado. Bom, vamos lá, amigo. E o Júlio? <risos> Nossa, o Júlio, eu vou dar duas. Eu tentei muito jogar com o Júlio, sabe? Mas era muito difícil falar de jogo com ele. A gente começava a conversar, a gente conversava de outras coisas. Mas era muito difícil falar de jogo. Às vezes tentava falar de jogo, mas acabava mudando de assunto. Sei lá se era que ele queria jogar comigo, eu não entendi. Mas aí foi isso. Quantas que já deu? É cinco, quatro, nove... Onze, dez, onze, um, duas, três, quatorze até agora. Falta tá. três pessoas ainda. Nayara. Nayara, eu vou dar uma. Esse jogo a gente não jogou junto em nenhum momento, você acredita? Por isso que eu vou dar uma para ela, porque assim. É... A gente só jogou junto no primeiro CT. Depois a gente mal se falava. Inclusive, eu mal falei com todo mundo de Serra Leoa, na verdade. Eu falava mais com o pessoal de outra Season, principalmente Amazonas. Serra Leoa eu mal falei. Eu queria ter falado mais com eles, mas a gente, sei lá, se não conectou direito nesse jogo. Ah, e a mas... máfia E ter... a máfia? A máfia caiu, foi pro chão, né? Tá agora a máfia de Romênia, todo mundo lá juntinho, tá quase uma senhora strong. O povo todo mentindo pro, pra, pra, pro cast. Mas a máfia não era real, não, amigo? A máfia não era real, amigo, eu queria que fosse. Nossa, Nayara na traiu a máfia, o Sardinho traiu a máfia. Tinha lá quatro pessoas de a gente podia ter juntado, feito uma aliança de máfia, mas ninguém quis. Preferiram o quê? Eliminar nossa temporada. Espero que flopem. <risos> a Nai já flopou, né? A, a Nai já flopou, tá vendo? No que seguir a máfia de Serra Leoa. Sardinha, você é o próximo, tá vendo? <risos> e pra ele, quantas estrelas? Nossa, é verdade. Pra... Quantos que eu dei pra Naiara? Uma, né? Tinha 14, tem 15. Falta ele mais uma? Não, amor, você tem 13 agora. Vai ter que dar mais umas estrelinhas. Mas vamos Dá. lá, Sardinha. Sardinha, vou dar três. Sardinha, é, como sempre, é muito difícil fazer social com Sardinha, né? Nada de novo. Aí, no começo do jogo, a gente tava conversando bem pouco, e ele chegou para mim e falou assim... Gustavo, a gente, é, eu vou focar mais no social com você, porque o nosso social tá ruim, né? Aí eu falei, amiga, a culpa é toda sua, porque eu fico aqui mandando um áudio pra você, você, sendo ignorado o tempo todo. A gente manda um áudio de 20 minutos, 20 segundos, não, 20 segundos, um minuto, ele responde com how, how, how, how, how, how" entendi. Gente! <risos> o ódio, eu ficava assim, Jesus amado, como é que conversa com alguém? <risos> que ódio! Muito bem. E o Cérvulo, amigo? servo eu vou dar cinco, porque, olha, o menino sabe enganar bem. Ele chegou, olha, chegou a sua ele já mandou mensagem pra mim falando que queria jogar comigo, que queria muito jogar comigo, blá, blá, blá. Eu fui toda iludida, achando que a gente ia jogar junta Mas aí ele mentiu pra mim. Fiquei triste, porque eu queria jogar com o Cervo, porque todo mundo fala que ele é um ótimo jogador, né? É, é bem, é um ótimo <risos> jogador mesmo. <risos> Porque foi lá, me enganou e ficou lá na Merge, bonita. Fiquei triste, foi ótimo. Coitado, Sérvolo, deixou o menino triste. Como você foi capaz de fazer isso? Bom, então, fechou, amigo. Você deu cinco estrelas para o e para a Ana Raquel, é, quatro para a Jaque, três para o Sardinha, duas para pro... tá o satisfeito com a sua distribuição? Amiga, não sei, porque se você só apareceu, está satisfeito, parou no duas ali. Tá, você deu cinco para o Adri e para o Quatro tá para a Ana. Três para Sardinha. Pra... Duas para o Adriano e para o Júlio. Ok, amigo, fazer duas o quê? Duas para Adriano e 20... Deu 23 vou... mesmo? Deu. Nossa, eu falei pra você que eu era de exatos cara. Tudo no improviso ah, aqui. Muito bem. Amor, então agora nós vamos para as torradinhas da plateia com... É, você... Acho que ainda dá para ser feita. E a outra é. A outra do Berne. Então, vou ler a do Bernie primeiro. Minha pergunta para o Gustavo é: o que o Gustavo, jogador, agora mais experiente de Bali, tem a dizer para o Gustavo. O desses jogos você tirou participando do Alstars? Amigo, você travou. Está me agora. Você é, parou no que Gustavo experiente lá, não sei o que, não sei o que. O que o Gustavo, jogador, agora mais experiente de Bali, tem aí para o Gustavo de Serra Leoa e qual o maior ensinamento dos jogos você tirou participando do The Stars? Então gente, eu acredito que eu deveria seguir o jogo do Gustavo menos experiente, porque assim, eu era mais calculista, eu acho, sabe? Não sei. Aqui eu pensei que ia acontecer a mesma coisa. Para de morder meu chinelo! Eu pensei que ia acontecer a mesma coisa e aí não aconteceu. Eu tentei seguir um jogo mais parecido com o de Serra Leoa. Eu acho que eu fui burra. Sabe? Eu acho que eu devia ter imposto mais as minhas vontades. Não ter, tipo, só aceitado o que os outros falavam. Entendi. Na verdade... Eu acho que seria melhor ter jogado mais como de Serra Lloa mesmo, eu acho que foi pior aqui. Mas foi bem interessante jogar com tanta gente de nome grande, assim, né? Porque eu não esperava jogar com tanta gente assim, eu, fui, eu achava que eu era o maior flop da Terra, e ainda cheguei longe até. Fiquei chocado comigo, que eu pensei que ia ser o First Blood First Blood não, é... como é que chama? Eu tô lá no, no joguinho online. É First Boot? É, First Boot. Hum. E a pergunta anônima que vem do Cash é a seguinte. A Jaque flipou para te ajudar e agora também votou contra você. Você acha que ela tem melhores relações que o Cash? imagina? Você acha que ainda dá para falar alguma coisa sobre isso? Ah, assim, agora eu não sei, mas na minha época, no meu tempo, é, ela tinha bem melhores relações, sim. Relações mais escondidas, eu acho. Porque ela não é de conversar muito. Tipo, ela é bem quietinha com algumas pessoas, e é muito difícil falar com ela. Só que eu acho que ela consegue se conectar bem com algumas pessoas e passar uma confiança muito rápido, sabe? E aí eu acho que isso é um ponto muito positivo. Muito bem. Amor, para o nosso próximo quadro, que é o meu quadro preferido, Tacando Alvinho. Você vai tacar o vinho em alguém que está no jogo ainda, não vai ser em quem já foi eliminado. é a Batur flopada. Amiga, tudo bem? Não, tudo bem, agora eu tô te ouvindo. Só restam da sua tribo quatro pessoas que ainda estão no jogo. Então você vai escolher três números de um a quatro e vai tacar alguém em um desses. O flop, meu pai. É... Um de um a quatro? É. Um, dois, quatro. Jaque, Sardinha e Sérvolo. Para quem vai ouvir. Ah. Alguém... Pra Jaque, né, gente? Que mulher, aquela pessoa lá que, né? Gente, ela faz um jogo muito legal, porque ela é estratégica e social. Um social não muito bom, pelo menos comigo e com algumas pessoas, que é bem difícil falar com ela, mas quando a gente conversa com ela, ela passa uma confiança muito grande para gente, que parece que ela tá com você no jogo ali, assim, botou você lá no pedestal, assim, ó. E você é a prioridade dela. E aí no outro CTC não é mais a prioridade dela, aí ó você vê a cara da cobra. É. Muito bem. Então o Jaque está tomando alvinho, porque Finge que é a prioridade, que você é a prioridade da pessoa, e depois na hora ó, pf, corta a sua cabeça. Alvinho na Jaque. Para finalizar, Anjo, nosso último quadro são os torrõezinhos. Você recebeu três torrõezinhos. Vamos lá. Acho que essa pessoa está ansiosíssima para eu ler, porque ficou falando que queria achar. Já sei e até quem é. É o Guto. Gustavo, essa foi a primeira temporada que acompanhei, e graças ao seu status de underdog e seu carisma, te adotei para torcer. E isso fez a experiência toda valer a pena. Desculpa o meu pé frio, mas agora que seu fã... <risos> ...se prepara que ele... Fala, você brilha muito e merece o mundo. Parabéns pela participação tão marcante. Ai, obrigado, amigo. Tô bem feliz. Primeira vez que eu tenho torcida, você viu, Álvaro? Porque eu nunca tive torcida na vida. São meus primeiros torcedores, eu fiquei muito feliz com isso. Ah, mas você tinha torcida em Serra Leone, Não tinha, não. não. Não tinha ninguém, eu não via ninguém falar comigo. Era o maior flopado naquele lugar. Ah, mas aquele povo da Curaca era muito esquisito, amigo. Ah, esquisito nada, esquisito era vocês. <risos> não <risos> fale mal. O próximo... Um beijo, é, nós tá... encontramos. É, eu sei, amor. O, o próximo torrão é da, da Samira. Ah, é Gus, me amo. Sim, Gus, você foi uma das melhores surpresas para mim em Bali. A gente tinha jogado um pouco os jogos vorazes, traumas, mas você ficou um pouquinho e não pude te conhecer melhor aqui. Você alegrava meus dias, nossas piadas, nossa maioria de dois, nossos, <risos> nossos desencontros horários. Tudo fez o jogo ficar mais leve e divertido para mim. Entendi super que você chegou no... porque você chegou na final em Serra Leoa. Você é um jogador incrível com social impecável. Com certeza Bale perde boa parte da diversão com a sua saída, mas saiba que para mim você sempre será um dos destaques da temporada. Não conseguimos jogar juntos, pois não caímos juntos, mas ainda assim amei cada conversa com você. Obrigado de coração. Amo você, garoto, e ansiosa para te apertar no encontrar. Ai, gente, essa era um amor. Eu amava conversar com ela, gente. O social dela é maravilhoso também. A gente ficava fazendo piada o dia todo. Era <risos> era muito gostoso, gente. Eu amo gente assim. Ai, Saudade, a gente tinha uma maioria de dois, o nosso. nossa aliança <risos> de maioria de dois. Muito bem. E o próximo torrãozinho é da Mari. É, diz pra ele que ele é absolutamente tudo pra mim, que eu queria muito ter jogado mais com ele pra superar nossa relação em Serra Leoa e que o bonde do Lestronda nunca será o mesmo <risos> sem ele. E que a gente vai se abraçar muito no encontro. <risos> ah, bonde do Lestronda, gente, que vergonha que eu fiquei na hora que saiu esse negócio. Porque eu, gravei, eu tava gravando uns áudios, mas nada a ver. <risos> e aí, eles fizeram um funk maior louco. Infelizmente, esse negócio não deu de novo pra jogar com a Mari, né? Pensei que esse, esse jogo agora ia mudar isso. Mas fazer o que, Mari? A gente vai ter um próximo VD. Espero que eu seja um Last Chance ali, ó. O VD me chama, me patrocina, tá? Porque eu quero voltar. Muito depois bem. de um ano. Porque ah, puta que pariu. Ah, Amor, agora é aquele momento que. Se você acha que ainda tem alguma coisa para a gente conversar sobre o jogo, você pode falar. Se você acha que a gente cumpriu bem, falou sobre tudo, você pode fazer as suas considerações finais e dar tchau para as pessoas. Ai, ah, amigo, eu acho que foi tudo, né? Porque eu fui um flop. Fazer o quê? Esse, esse jogo aqui eu foquei mais no social, fiquei conversando com todo mundo, acabei que não fiz muita coisa, né? Ainda flopei por causa do meu social. E foi... <risos> E foi isso. Adorei jogar, não esperava que eu ia ser chamado para um VD All Stars assim. Ah, vamos. Ah, vou. E, ah. aí... <risos> e aí eu fui, e aí eu aceitei na na verdade eu não aceitei na hora, porque eu fiquei um pouco com medo, né? Porque agora eu virei escravo do capitalismo, amigo. Eu trabalho das duas às onze, não tinha tempo parado, eu tinha que ir no banheiro escondido responder aos outros. E, mas foi muito legal, valeu a pena ser quase demitido, ter risco de ser demitido por causa disso. Adorei conhecer muita gente, conhe queria jogar com Adriano, mas Adriana no Kizelo também. Mas foi bem legal conversar com todo mundo. Gostei, eu, fiquei, eu perdi o medo, porque eu morri de medo de jogar com esse povo, né? Que tem um nome alto, assim, grande no, no, nos jogos. Preferia antes, porque antes, quando eu entrei, eu era inocente, então eu não sabia quem tinha nome e quem não tinha, pra mim era todo mundo a mesma coisa e aí eu só ia aí agora que eu sei quem tem nome e quem não tem eu fico morrendo de medo <risos> é, faz parte, é isso aí Anjo, muito obrigado por não ter desistido de mim fiquei no seu pé <risos> eu, porque... eu que falo isso, obrigado por não desistir de mim, amigo é, fiquei no seu pé até a gente conseguir gravar essa peregrinação que você fez por baile mas finalmente consegui te pegar pelo braço aqui gravar esse chá como eu havia previsto, foi muito divertido, adorei, que eu passei tri... <risos> amigo, você travou numa posição muito engraçada. Imagina, a mim, se a gente tivesse conversado meia hora e você já leu na chamada? Ai, amigo, a gente conversou assim, para de ser mentirosa, que você ligava pra mim e ficava falando altas horas, tá? Você travou de novo, você só trava, bicha. Toda travada lá. Ah, não, agora não, não destravou, travou, Não. Agora se travou. Então, mas era verdade, eu ficava fazendo isso. Porque eu tava na merda, né? Eu tinha que fazer. Mas a tá senhora... Bem. Travou de novo a gay. amiga me... não adiantou ficar perto do roteador. <risos> Aqui, ó. Hum. Mas eu tô travado ainda, não? Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Então, eu falei que eu fiz isso mesmo, mas que não adiantou nada porque a senhora foi lá, voltou em mim e me eliminou. Nunca vou perdoar, entendeu? Eu precisava fazer isso. Viu? É, foi, foi, foi necessário. Triste. Fiquei com medo de vocês, <risos> tem uma lágrima boa ali. Tinha medo depois se você convencer os outros a me eliminar. Ai, travo, agora travou trabalha do jeito bonito, olha só. Amor, tá <risos> fingindo que você tá travado? Eu tô, amigo, eu tava imitando a sua travada. Ai, eu não tô acreditando nisso. Ai, eu não tava, eu <risos> Gente, eu não vou fazer mais isso, tá? prometo que eu não vou ficar lavando roupa suja de Serra Leão aqui com os, meus, com os eliminados de Serra Leão. Véio. Mas é que é difícil bom, então é isso gente, a gente fica por aqui vocês estão tendo um chazinho atrás do outro espero que vocês estejam gostando chá do Gustavo entregue, agora estamos em dia e vamos continuar aí ver o que, que acontece nessa merge que está caminhando aí para o fim do jogo ah, boa, um beijão para vocês e até o próximo Jacovinho, gente tchau, tchau. tchau gente, espero voltar porque...